Oi gente tudo bem? Eu vim aqui para poder conversar com vocês um pouquinho sobre esse negócio né, do coronavírus e tal e o que, que a gente pode fazer nessa quarentena aí que tá todo mundo meio que obrigado a ficar em casa, né? O que eu vou falar aqui é bem importante. Meu Deus, tá muito calor. Bom, gente, vamos lá então. Se o áudio estiver falhando, não tem problema. Depois eu excluo o vídeo, tá? É... Eu tenho visto algumas coisas que eu quero comentar aqui com vocês. Eu coloquei o título do que, que a gente pode fazer nessa quarentena. Nesses dias aí que somos praticamente obrigados a ficar dentro de casa Tem várias coisas que você pode fazer Você pode fazer meditação você pode aproveitar para você ganhar um pouquinho mais de conhecimento, pode estudar, pode ler, pode organizar a tua vida na internet, se você é uma pessoa que trabalha com a internet. Veja o meu caso, por exemplo, eu trabalho em casa, né, produzindo conteúdo para vocês e eu escrevo também. Então só ontem, é, nesse esse dia que eu fiquei, é, o dia inteiro em casa, eu não coloquei o meu nariz para fora, eu fiquei só escrevendo. E aí, eu consegui escrever nada mais, nada menos que 10 páginas do meu livro, que é um livro que logo vai sair aí, logo vai estar tá disponível, né, para vocês. Mas é um é um livro que a gente fala sobre descobrimento de coisas, né? sobre, sobre o poder de, de várias, várias coisas na sua vida, o poder de modificação. Então era um livro que é um livro que tá que eu comecei a escrever há alguns meses, ele estava meio parado. E aí agora eu comecei, aproveitei, né, esse tempo aí para poder, para poder continuar escrevendo ele. Eu tô olhando para cá porque eu tô só divulgando essa live aqui no meu Facebook, tá? Porque eu acho ela bem importante, eu acho que pode ajudar bastante gente, por isso que eu tô divulgando aqui. E aí, eu comecei a, a pesquisar, né, a, o que que algumas pessoas estão fazendo, a sugestão de algumas pessoas e eu achei bem interessante assim então tem muita coisa online que você pode fazer por exemplo você pode aprender uma língua nova ontem mesmo eu tava assistindo os stories da Anitta e ela falou isso que ela queria aprender uma língua nova e pediu para as pessoas entrarem em contato com elas, então se você está aí me assistindo, se você é professor ou professora de línguas, olha aí uma boa oportunidade, ela quer o francês, tá? ela foi bem específica, mas se você dá aula de francês, manda um direct lá para a Anitta, procura ela nas redes sociais, quem sabe, né? E tem uma série de outras coisas que você pode fazer, como eu já falei agora no começo, você pode escrever um livro, você pode preparar o roteiro mensal de todas as suas postagens aí do Instagram. Porque você vai ter tempo de, de pesquisar na internet o que você quer fazer, é, qual, quais os assuntos que você quer abordar. É exatamente isso que eu tô fazendo, gente. E, e é bem interessante, assim, porque você pode, você pode fazer uma planilha no, no Excel mesmo, com data, assunto, legenda, foto... Né? E aí você vai colocando lá tudo certinho Desde a data de hoje Ou de amanhã Ou de quando você quer começar né, a fazer esse trabalho E vai organizando tudo É um planejamento né Melhor do que você ficar em casa Sem fazer nada Assistindo TV, não é mesmo? E, então era isso que eu queria falar pra vocês Com relação ao que você pode fazer Então tem uma infinidade de coisas Se você trabalha com alimentação Você pode ficar pesquisando receitas Vai, vai fazer teste, faça as receitas, faça coisas, faça teste para você poder vender depois. Vai ler um livro, aquele livro lá que você queria ler, né? vai assistir um filme, vai assistir um documentário. Só cuidado para você não ficar consumindo conteúdo que não vai te agregar em nada. É uma delícia ficar assistindo série da Netflix. Eu sou uma que eu adoro. Só que não dá pra você perder aí, o, sei lá, se for uma quarentena, né? Não dá pra você perder esse tempo todo só assistindo um conteúdo que não vai te agregar em nada. Então tome um pouquinho de cuidado com isso, tá? Oi, Paulo. Tudo bem? O Paulo acabou de entrar ali. Boa tarde, Paulo. Um outro recado, assim, que eu acho muito importante, que eu, inclusive, eu já compartilhei loucamente nas minhas redes sociais, é o seguinte: muitos comércios vão fechar, né? Alguns comércios não. É, supermercados, grandes redes, né? Dificilmente vai fechar. E se você precisa comprar algum tipo de produto ou mantimento ou qualquer coisa Gente, compre do, do, dos pequenos empreendedores, porque dificilmente uma grande rede como Extra, Carrefour, é, Condor, né, que é uma rede que tem aqui em Curitiba, vai quebrar, dificilmente, tá? Dificilmente uma farmácia que tem lá 100 unidades vai quebrar. Mas aquela farmácia que fica na esquina da sua casa, que tem uma única unidade, ela corre sim o, o risco de quebrar. Aquele restaurante pequenininho vai quebrar. Aquela panificadora que é pequena, que fica ali pertinho da tua casa, vai quebrar. Gente, esses pequenos empreendedores, se eles não tiverem movimento durante 40, 50 dias, eles vão quebrar. E depois eles não vão conseguir se reerguer. Então, é, é nesse momento que a gente precisa se unir e se ajudar, sabe? Ajudar esses pequenos empreendedores. Vale a pena, porque amanhã ou depois você pode ser um pequeno empreendedor que pode estar tá precisando de ajuda. Então ajude, ajude as pessoas que empreendem, porque senão elas vão fechar, elas vão quebrar e vai ser bem complicado para elas manterem as famílias delas, tá? Um outro recado que, que é muito importante, a gente tá cheio de recado hoje, tá? Porque realmente a gente tá passando por um momento muito difícil, então um outro recado que é muito importante Cuidado com o que vocês ficam assistindo na TV aberta A TV aberta ela não está contando a real gravidade da situação E aí o que, que acontece? Acontece que os nossos pais, os nossos avós Que têm acesso somente a esse tipo de conteúdo Eles estão achando que é só uma gripe, que não é nada Então assim, está sendo uma grande dificuldade você isolar os pais e os avós porque eles não acreditam, eles acham que é só uma gripe, que é teoria da conspiração, que é problema do governo e não é, gente, isso é um problema mundial. Então precisa, a gente precisa explicar para os nossos idosos, para os nossos pais, para os nossos avós, né, para as pessoas a gravidade desse problema. É grave, tá matando. E ele começou a chegar agora no Brasil e está bem sério o negócio, tá? E ontem eu compartilhei nas minhas redes sociais, no meu Facebook, se eu não me engano, eu compartilhei o link do Ministério da Saúde, onde tem, onde tem é, dados bem atualizados de como está a situação, de quantos quantos contaminados já tem, o que, que deu negativo para os testes, quantas mortes já tem. Então, a gente precisa ficar de olho nisso, tá? Cuidem dos seus idosos. E outro recado que eu quero dar para vocês aqui também, porque eu não quero ficar me estendendo muito aqui nessa live, tá? É com relação ao meu treinamento de como montar o seu negócio próprio. Eu não sei se vocês já viram, mas é... no primeiro link aqui da descrição ou no meu site josianeamorim.com.br tem lá discriminado tudo o que você vai aprender nesse curso. Ele é um curso online de como empreender, onde você vai aprender a organizar a sua empresa, você vai aprender a colocar preço no seu produto, isso tudo de uma maneira geral, tá? Você vai aprender o que é o marketing, o que é de fato empreender, como você faz para empreender, você vai aprender, a aprender não, mas você vai ter acesso a um conteúdo que é rico, ele é muito rico para você poder é, replicar aí no seu negócio independente de qual seja o seu negócio, tá? Então ele tá com um valor bem legal aí de, de lançamento, é só R$29,90 por mês, tá? Pra você ter acesso a um conteúdo maravilhoso, pra você ter acesso à consultoria comigo. Essa consultoria, ela é gratuita e somente pra alunos desse curso. Como que vai funcionar essa consultoria? Todo dia primeiro de cada mês, eu vou entrar no, meu, no, no nosso grupo, né? Que eu tô divulgando usando o WhatsApp, mas provavelmente ele vai ser no grupo do Telegram, mas não se preocupe com relação a isso, porque quando você se inscreve no curso, você vai receber o link do grupo, que ele é um grupo fechado, só vai entrar realmente quem é aluno do, do treinamento, e aí uma vez por mês eu vou abrir para perguntas, para a gente poder conversar, para eu poder tirar dúvidas, para eu ajudar vocês nas dificuldades que vocês têm aí no, no, no dia a dia, né? no, seu, no seu negócio, ou no negócio que você está planejando aí no papel para você poder colocar isso em prática e outra coisa que é muito legal é que esse esse curso ele não é um curso fechado inicialmente eu tenho lá 11 aulas são vários assuntos são 11 assuntos que eu não vou saber todos aqui de cabeça mas se você quiser saber entra lá no meu site que tá no primeiro link aqui da descrição para você ver quais são os assuntos que a gente vai falar nesse treinamento, tá? E o mais legal de tudo isso é que não é um treinamento engessado. Sempre que possível eu vou colocar assunto novo, eu vou colocar artigos Que são interessantes Tanto artigos é, que eu acho Na internet que são muito bons Quanto artigos Autorais, né? quanto coisas que eu vou Criando que são importantes Para o funcionamento né, De uma empresa, eu vou colocando lá Então isso é muito interessante Você compra, né? você adquire Um produto que ele não é engessado Não é somente aquilo ali Pronto, acabou, é um produto que, que Vai ser modificado o tempo todo. Então gente, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Eu quero reforçar. Converse com os seus idosos. Não deixe eles ficarem perambulando pela cidade, porque eles acham que não faz mal. Eles acham que é só uma gripe e não é. As pessoas estão morrendo. É muito sério, tá bom? Procure fazer alguma coisa nesses 40 dias aí. Escreva um livro. Vai que você escreve um livro legal aí. Joga esse livro na Amazon para você vender e fazer dinheiro. Faça receitas, teste o, o, o, seu, o seu nicho de mercado. Faça postagens programadas para o seu Instagram. Não fique sem fazer nada. Não fique o tempo todo só nas séries, que são maravilhosas, mas não vai te agregar em nada. Produza conteúdo, porque isso sim vai fazer com que você se torne cada vez melhor no seu, no seu segmento, tá bom? Um beijo, então, e eu espero que... Eu tenho ajudado aí com essa live, tá bom? Um beijo, tchau!